Tudo que nós fazemos aqui é sobre Ele Sobre o maravilhoso Sobre o conselheiro Sobre o Pai da eternidade Sobre o príncipe da paz A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar Vento que abre o caminho é você Você A nuvem que aponta o destino É a mesma que Cobre o passado O pão que sacia A fome A rocha que mata Minha sede é você Você Você pode dizer comigo, diga mais perto, cante isso, diga Mais perto Mais perto Me espanto Mais perto da glória mais perto da morte o medo quer me parar diga então me tira então me tira oh, oh, oh, oh. me faz dizer Moisés diga me faz entender que a tempestade que há Tempestade é você, e chuva forte é você, e o vento forte é você, e o que me faz temer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada também é você, é tudo sobre ele, é tudo sobre ele. Comigo mais perto, cante isso, diga mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com peso nada. Diga mais perto, mais perto. Vai dizer Moisés, suba em meu lugar. Diga, me faz entender: que a tempestade é você, chuva forte é você, e o vento forte. fechou também é você é tudo sobre você eu também vou subir diga eu vou eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá encontrar Vou entrar na casa Se a minha juventude, se a minha geração quiser ter um pé no mundo e um pé na igreja, eu não eu só tenho dois caminhos ou sou de Deus ou sou do mundo e o que mais o inferno tem tentado colocar, já que estamos no culto de jovem, na cabeça da nossa juventude, é a famosa frase, não tem nada a ver você é crente, mas não precisa ser assim não precisa ser tão tapado assim, não precisa se separar tanto assim, oh aleluia, mas eu creio que Deus está levantando uma geração que vai combater esse discurso, ou é santo, ou é profano, ou é de Deus, ou é do mundo, oh aleluia. É pra onde voltar pra onde eu irei se eu não tenho só tenho você Diga mais uma vez, diga Yeshua Yeah She going for De falar sobre a minha infância, a minha mãe me levava ao ciclo de orações nas casas da Vila Kennedy, fora dela, e ainda pequena eu pude ver aquelas senhorinhas do cabelo branco entrando em, em alguns lares que estavam totalmente destruídas. Alguns lados que estavam totalmente tomados por opressões malignas, mas... Eu me lembro que a irmã Eucia, alguns aqui devem conhecer ela. Ela é desse tamanhozinho aqui. E com o cabelo branco. Essas senhorinhas que muitas vezes a minha geração olha e acham que já não tem mais nada, já são ultrapassadas. Mas de vez em quando se levantava em algum lado um demônio de ter três metros de altura. E ela levantava a mãe e dizia, "A poder no nome de Jesus. E aquele demônio caía no chão. Com aquelas senhorinhas eu entendi que o que Deus tinha para mim era além de ser um artista. Com aquelas senhorinhas eu entendi que o que Deus tinha para a minha vida. E o que Deus tem para essa geração. Vai além de um microfone. Na minha... Vai além de um momento de culto ou o um nome no cartaz ou seguidores na internet vai além, é muito mais é muito mais, porque a ferramenta que o inimigo tem usado para iludir a minha geração é o status, é a fama é o dinheiro, é o posicionamento é a influência, é o contato com alguém que tem, com alguém que pode mas com aquelas senhoras eu entendi que antes do microfone antes do palco, antes dos púlpitos eu precisava ter um secreto com ele, com aquelas senhorinhas eu entendi que esse culto é apenas o resultado de uma vida que já existe no secreto, oh aleluia com aquela senhorinhas eu entendi que quando eu chego na igreja domingo, é apenas o resultado de uma semana com Deus eu creio e profetizo que a minha geração não será a geração que vai adorar o domingo e se prostituir na segunda-feira eu profetizo que a minha geração não será a geração dos filhos de Eli mas será a geração de Satanás eu, geração que se prosta Geração que adora Geração que anda em verdade Em verdade Em verdade Não seremos não Juventude Da PIBVK, Não seremos a geração Que se prostitui O Senhor está marcando Essa juventude aqui porque eu creio, assim como vocês disseram a história continua até que ele venha, eu creio que o Senhor está dando ousadia e autoridade para vocês em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está levantando aqui uma geração que vai sacudir o inferno uma geração que é relevante no reino de Deus Eis-me aqui a minha vida do Alcante Liga a minha vida do Alcante! be Oh Consegui parar a igreja Porque o dono dela Ou oh, é o nome dele É Jesus Cristo de Nazaré Mas eu pensei Ou oh, eu sei Que a minha vida Está na mão Do meu Jesus é vivo, ele vivo, ele vivo, ele vivo, a morte não o venceu, o inferno não o venceu, o pecado não o venceu, yeah, ele vive está. Aplauda o nome daquele que merece glória.